a mostrar como Portugal vai ser afetado nas reformas, como os portugueses vão ser altamente impactados pelas reformas e tens de fazer alguma coisa já a partir de hoje para combater isso, para combater este corte absolutamente brutal que vais ter na reforma. Por isso neste vídeo eu quero-te mostrar em primeiro lugar qual é o corte que tu podes esperar ter consoante a tua idade e depois no fim, claro, vamos-te apresentar aqui soluções para te ajudar para que tu consigas combater esta tendência que não é nada favorável para ti, ok? Por isso, sem mais demoras, o que é que nós vemos aqui é que se te vais reformar em breve, se tens realmente uma idade que já te permite estar muito próximo da reforma, provavelmente provavelmente o que tu vais receber de pensão vai equivaler a cerca de 85% do teu último salário. Por isso, mesmo que tu te vais reformar agora, já vais levar um corte de cerca de 15% se te reformares por agora. Mas o pior é se tivesse outras idades. Se tivesse realmente, por exemplo, 50 anos e vieste a reformar lá para 2040, o corte na tua reforma pode equivaler a 55%. Por cento, ok, ou, ou a tua pensão, aliás, será cerca de 55% do, do último salário que recebeste, e por isso é um corte de 45%. Ou seja, podes contar com cerca de metade. Mas o pior é se tu tiver 40 anos atualmente e vieste a reformar em 2050, muito provavelmente a tua reforma vai equivaler a cerca de 44% do teu último salário, se tiveres 30 anos atualmente e vieses a reformar-te em 2060, a tua reforma vai equivaler a 43% do teu salário e se estás agora a iniciar no mercado de trabalho e tens cerca de 20 anos e vais-te reformar em 2070, a situação para ti não é nada favorável vais receber cerca de 41% do teu último salário quando te reformares. Ou seja, estás a ver que de uma forma geral, vamos ter um impacto tremendo em termos das reformas em Portugal. Toda a gente vai ser cortada e por isso tens de começar a agir já para combater esta tendência. Até porque as tendências demográficas em Portugal não são nada favoráveis a isto e a pressão sobre o sistema social vai ser cada vez maior e eu acho, sinceramente, é a minha convicção de que estes números até estão desatualizados para o pior, ok? Ou seja, estou em crer que quando eu chegar, também à é idade da reforma, que agora estou aqui na casa entre os 30 e 40, quando chegar lá mais à frente à reforma, provavelmente nem 40% do valor do último salário terei. Eu estou plenamente consciente disto e por isso é que já comecei a agir, e porquê é que eu estou plenamente consciente disto? Por causa da pirâmide demográfica em Portugal, que se tu vires bem, se tu vires bem já nem é pirâmide nenhuma, não é? já é aqui um cilindro, se quisermos, e a situação é mesmo muito, muito preocupante. Porque atualmente, como tu vês aqui, a maior parte das pessoas já se situa aqui, talvez entre a casa dos 40 uh, aos... aos 80 anos, por isso já não é pirâmide nenhuma, é um cilindro. E ainda para mais, se nós formos uh, ver as tendências em 2070, por exemplo, o que nós vemos é que a maior parte das pessoas estará realmente numa idade não ativa, numa idade para lá dos 60 anos, e que vai causar enormes pressões sobre o sistema social em Portugal, vai causar enormes preocupações para ti que te vais reformar nessa altura, porque o sistema social não terá dinheiro suficiente para sustentar esta situação. É completamente impossível um terço da população ativa estar a sustentar dois terços da população inativa, que não tem atividade, e, e a coisa não quebrar. Okay? É, é completamente impossível. E se olharmos para trás, a realidade, por exemplo, nos anos 70, era esta, era realmente de uma pirâmide, embora já se começasse a ver que Cada vez mais pessoas viviam mais tempo e isso é bom do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de humanidade, é bom. Mas em 1970 havia uma relativa pirâmide demográfica onde a maior parte das pessoas era jovem em Portugal. A realidade é que hoje em dia isto, esta tendência inverteu-se e temos muitas, muitas pessoas que não estão na idade ativa, estão sim na idade inativa, pressionando ainda mais o sistema social e assim nós não vamos ter a reforma que esperávamos. Se pensas que vais ter uma reforma a 100%, esquece lá isso, o mais provável é que tenhas metade ou até menos que isso daqui para a frente. Okay? E claro, todos os links vão ficar aqui em baixo sobre estas informações, o relatório da Comissão Europeia sobre o envelhecimento da população aqui na Europa, vão ficar aqui estes dados das pirâmides demográficas, vão ficar aqui os dados destes cortes nas pensões, tudo isso está aqui em baixo, ok? Podes ver depois com mais detalhe as notícias, os relatórios que te ajudam a compreender melhor esta situação. O meu objetivo aqui é fazer-te um resumo e dar-te um, um caminho, uns passos para que tu possas realmente... Resolver esta situação da melhor forma. E qual é a forma? Qual é a forma que nós temos de combater esta tendência e garantir que chegamos lá mais à frente e continuamos com um modo de vida estável? Porque eu acredito, sinceramente, que tu não queiras ver a tua reforma cortada e, acima de tudo, não queiras ver a tua qualidade de vida diminuída só porque recebes cerca de 40% do teu último salário. E é isto, não há outra forma de dizer, tens de começar a investir já, ok tens de começar a investir hoje mesmo. Se ainda não começaste a investir, tens de começar a fazê-lo agora mesmo. Esta é provavelmente a minha mensagem mais importante, eu, eu digo isto há alguns anos, mas hoje, particularmente, devido a, a estes números que estamos a ver, a informação torna-se ainda mais relevante. E tens de começar a investir já o teu dinheiro para poder chegar daqui a umas décadas, lá mais à frente, e ter um complemento à tua reforma. Tens de montar a tua própria reforma ou um complemento para a tua reforma. Porque se não o fizeste, se dependeres apenas do sistema social português, tu vais-te arrepender. Okay? Muito provavelmente vais-te arrepender. E, e mesmo que estejas noutro país, a realidade por essa Europa fora não é muito melhor do que Portugal. E por isso tens de começar a investir já. Não me interessa se investes em ações, se investes no imobiliário, se investes em criptomoedas, se investes em A, B, C, D. O que interessa é que tu tenhas ativos financeiros a gerar-te dinheiro. Podes ter o teu próprio negócio, podes investir uh, em AirBnBs, podes fazer 30 por uma linha. É cada vez mais fácil ganhar dinheiro. Olha para a situação dos teus pais, olha para a situação dos teus avós e percebe como é muito mais fácil hoje em dia tu ganhares dinheiro em comparação com a geração deles. Por isso, não tens desculpas para não começar hoje mesmo a fazer pela tua reforma, a fazer pela tua vida, a garantir um futuro risonho para ti, a garantir que daqui a umas décadas, quando te reformares, tu não vais ter este impacto tremendo que muitas pessoas infelizmente que não investem o seu dinheiro vão ter e eu não quero isso para ti eu quero pelo contrário que tu tenhas uma reforma garantida que consigas ter um complemento à tua reforma que te garanta que tens uma qualidade de vida excepcional porque trabalhaste tantos tantos anos trabalhaste com tanto esforço ao longo da tua vida é hora de descansar com teres o devido e merecido descanso quando chegares lá à frente à idade da reforma, ok? Por isso, investe já, a partir de agora mesmo, esta é a mensagem mais forte que eu há uma vez desenvolvi aqui. É simples, é dura realidade e tens de começar a investir agora mesmo. Espero que esta mensagem chegue a ti, aos teus familiares e aos teus amigos da melhor forma para que todos vocês comecem a agir no imediato eu já estou a criar a minha própria reforma, já há alguns anos que percebi esta realidade, que não vou ter reforma lá a mandar à frente e por isso comecei a investir. Eu pessoalmente invisto quase todo o meu património em ações, na Bolsa de Valores. Tenho depois também alguns investimentos em termos de imobiliário e de vinhos premium e uh, pequenas, pequenas porções em peer-to-peer, -peer, mesmo muito, muito pequenino, em crowdfunding ou empréstimos coletivos e por isso o portfólio vai crescendo, crescendo, crescendo. É este o objetivo que é para eu, quando chegar lá à frente, aos 70, 80 anos, eu poder ter uma vida descansada. Por isso, faz o mesmo. Um forte abraço lucrativo. Espalha esta mensagem por quem precisa de eu ouvir. Partilha, partilha fortemente para que esta mensagem chegue a mais portugueses. E um sincero obrigado e põe a agir já. Ok? Hoje mesmo. Dá um forte abraço lucrativo. Tchau, tchau. I'm